Estamos aqui naquela missão lá, ó. Do raiozinho. Vamos detonar essa porra! Morre, filha da puta! Se fudão! Eliminando os caras, hein? Fico meio quieto assim porque fica tenso, mano. Ficou ali só prestando atenção. Só na prestagem de atenção, meu. Corre, caralho! Vou pegar tudo que eu consigo aqui. Em sua direção, mas aonde corre, filha da puta? Oh, filha da puta, que é esse aí? mano. Vamos lá dizem que o Rhodes é meio imprevisível. Ele tem as habilidades que precisamos, mas é um pouco, é correria mesmo, uma correria mesmo. Eu senti o de dizer que ele é um Olha idiota lá. para nós. Deu cara é demais. Corre, manda fucka. Pô, não matei. Se Várias equipes de cremadores no local. Eles querem acabar com a infecção e também com qualquer um que tentar atrapalhar. Cuidado! Juba né? essa! Ponto, dois ali, foi. queria correr para a frente, mirei antes. O cara parou ali. com 100% de vida ainda, graças a Deus, que essa fase aqui, eu lembrei agora, eu joguei no, no beta aberto, eu joguei com dois amigos meus, com o Celso e com o Shadow, pra vocês verem pra vocês assistirem lá o, o gameplay do beta que eu fiz lá, deve ser o décimo segundo, décimo primeiro, décimo segundo, vídeo do beta, do The Division, Fizemos em três velho isso aqui. O que eu estou fazendo em um. Este projeto foi criado como uma fácil. extensão do sistema de metrô. Não conseguiram concluir antes da gripe verde atacar. Mais uma prova de que a construção pública em Nova York nunca tem hora para acabar. Ativar caixa de força. Que pariu, vou Te falar. Ah, será que não é aquela missão? Pelo menos eu não tive nada disso. Confirmado. UE elétrica local online. Quem quer que tenha ligado as luzes, deve ser da JTF ou está totalmente perdido. Mas enfim, obrigado. Aqui é Feilal falando. A ajuda está a uhum. caminho, Walter. Quem quer que esteja aí, siga para a sala de força secundária. E assim que vir os corpos, coloque a máscara. Caso contrário, você já era. Estou descendo cada vez mais quem tem munição aqui em algum lugar Aviso, você está entrando em uma área contaminada Vamos é municiar essa coisa aqui ó. Saindo da área contaminada Fudeu! Olha a galera correndo lá em cima. Eu sou muito anta, velho. Eu não sei onde o cara tá. Eu não peguei nele nenhuma bala. Cara, o que aconteceu quando eu tiro? olha aí, galera. Olha que beleza de novo. Vamos lá, vamos tentar novamente. Aqui ó, pertinho. Morre, filha da puta! Pô, mas isso aí de cair servidor, meu, não é pra acontecer, né não, não? Os caras estão prometendo esse jogo desde quando, cara? Desde que, desde que lançou o. Segura! CHUPA ESSA! de força secundária. Ai, porra... Não vou dar conta sozinho desse serviço. Acha que pode seguir instruções? Porque eu vou precisar da sua ajuda. Se precisar de qualquer assistência, pode contar com a gente Que bom, porque eu preciso trocar umas caixas de força Já tem cara ali, ó Deus, isso eu não estava esperando, hein? Esse eu não estava esperando. Porra. Eu vou ter que sair. Ah tá bom. Pô, legal essa fasezinha aqui. Atenção! Inimigos deslocando-se em sua Tô. direção. Quando os caras vêm cima, fode tudo, hein? Que isso, cara? O cara é rápido ali, hein? Então, Filho da puta, funcionou mesmo. Lower Manhattan não vai mais ficar no escuro. Mais uns dois truquezinhos desse beleza. Fudeu! Fudeu! Morre, filha da puta! Ah. Canal tem quatro de de vida agora que te médico aí sim vou usar um aqui então aquela troca de tiros foi você né não imaginei acho que alguém pode ter te ouvido e ainda tem um negócio puta eu não sabe nem ter usado Atenção. Aviso. Pra cima disso pega. Morre, filha da puta. Matei o roxinho já. Beleza. Usei o poderzinho. Não sei nem usar o kit médico. Pegamos umas boots. Saindo da área contaminada. Mano, é lá mesmo que eu tô indo. Lá no... onde eu tava com o Shadow e com o Celso. Tô fodido, velho. Inimigos destacando-se em sua direção. Essa velocidade toda você vai mesmo? deu uma recuperada. Velho, que longe da porra. O cara ainda andando rápido pra caralho, tipo Hitman. Ai, coloquei o bagulho aí. Ativar cama de força. Lá, vamos. Que você enxerga tá no espaço rebastico. Você está trabalhando Deus. na sala de controle. Quanto mais rápido sairmos dessa cripta maldita, melhor. Com certeza. Bora! Boa, galera. um dia ali. Já foi. Morre, motherfucker! Morre, filha da puta! Não temos mais ninguém no local. Então são os cremadores? Tô fudido. Mano, foda, hein? Olha aquilo que vem ali. Saca só. down Morre, filha da puta! Quase tirando, hein? Você vai, morre agora! Se você... FUDAU! Caralho! FUDAL! Caramba! Tá legal, prontinho! O sistema tá normal, a placa mãe tá ok, temos energia suficiente pra ganhar as pedras. Vou deixar tudo bloqueado para que ninguém tente ferrar com a gente pelas costas. Ninguém pode me ajudar com isso. Não pode dar o fora. Eu vou também quando acabar. E é isso aí. Eu vi mais cara. Podem. Foda, tensão, tensão. Agora deu, deu pra dar uma relaxada, hein? Ufa, parece que tô descendo, porra. Se bem que tá apertado de cima, né? Aê, a gente. Aê, pô. Caramba, Graças essa missão foi foda. Vou até beber não uma água, galera. Tá então difícil, hein? Precisa aí. de escolta. Te vejo quando você chegar aqui. Caramba! Foi foda, hein? Foi foda. Vamos arpar daqui agora. Ah, já estou na rua, beleza. Graças a Deus. Não até que ia ter aquele labirinto todo. Vamos ver. Bom. Sem sentimentalismo barato. Mas você me livrou de uma fria, então obrigado. Eu sei que você tá esperando mais do que um simples obrigado por salvar minha vida de merda. Tipo dar um jeito nesse buraco. Padrão estatal, eu sei. Vejo que ainda mantém um nível tão baixo que só as baratas gostam daqui. Se quer qualidade, iniciativa privada. Foi o que eu aprendi em Basra. Pois é. A cidade não sobrevive só de ar e boas intenções. Energia, água, e tudo mais. Não que você seja o primeiro a tentar. Eu soube que muitos de vocês desapareceram quando deu a merda toda. Tenho algumas teorias sobre isso. Olha só, quando estiver por aí tentando salvar a cidade, dá uma vasculhada, vê o que encontra. Foram pegos pelo vírus, ou até pelos bandidos, ou a cidade abriu uma cratera imunda que engoliu todos eles. Eu não duvido. Já aconteceu antes? A cidade engoliu minha esposa. É milagre tá aqui, é sério. Sabe, dizem que um pessimista é um romântico desiludido. Quer saber? Quem disse isso é um grande filho da puta. Vai lá. Vê o que consegue achar. Eu te aviso se achar algo útil. Cuidado pra não ser devorado pela cidade também. E é isso aí, mano. Fizemos aí mais uma missão concluída. Tá. Tchau. Vamos... Comprar os negócios lá tem um pouco dinheiro, não vai dar pra deixar 20% né? uma coisa, cada ala possui sei lá o que das alas, tecno... existe suplementos na ignora, para cada um tá a mesma coisa, a mesma coisa que aquilo lá, para melhoria é construir contribui com a porcentagem do progresso da ala, ok. aumento o inventário em 10 espaços. Ok. Agora já posso trabalhar. Você Olha sabe lá. mesmo das coisas, hein? Torreta! Vamos ver aqui esse aqui. Aquecimento central. Avanço tático. Movimento -se. de uma cobertura a outra para aumentar o dano da arma em 2% por metro percorrido durante 10 segundos. Talento especialista em demolição. Mate o inimigo com uma explosão para aumentar o dano do explosivo o dano explosivo em 40% durante 15 segundos. Recompensa da vantagem. Barra de energia. Aumenta em 5 segundos a duração do efeito de barra de energia. Comunicações por satélite. Recompensas da vantagem. Vantagem. Avaliação de recurso. Revela todos os pontos de criação tecnológica da divisão. Da divisão. Da divisão. Que idiota. No mapa da zona cega. Eita, no mapa da zona cega reajuste, se tiver vantagem, troca de atributos desbloquear, troca de atributos de itens, na estação de reajuste centro de recarga deixa eu ver, recompensa de vantagem, vantagem. fundo de zona cega, aumenta em 10% os fundos saqueados na zona cega tá. recompensa de talento. fogo selvagem aplica combustão a qualquer alvo resultado em 30% de chance de aplicar efeito a todos os alvos menos de 10 metros, talento, morte por dispositivo auxiliar, destrua uma habilidade ativa do inimigo, aumentar a potência de habilidade em 20% durante 30 segundos. Mate o inimigo enquanto uma habilidade está ativa para estender a duração de qualquer habilidade ativa em 10%. Ação evasiva, reduz o dano sofrido em 30% durante o deslocamento de uma cobertura a outra. Mate o inimigo com qualquer habilidade Para ter 25% de chance de reabastecer Ao máximo todos os tipos de munição Porra, legal esse Tático, Tática do medo Aplique choque a qualquer alvo Resultado em 30% de chance De aplicar efeito a todos os alvos Tá, aqui é nem do fogo Mate o inimigo, explosão aumentando dano, tá, esse aqui é eu já li Bom, não vou gastar é isso aí. Agora eu vou pegar minha torreta. Vamos lá, pegar a torreta. Aqui, ó. Habilidades. Eu vou tirar esse aqui que cura, que é muito bom, e vou colocar a torreta. Olha lá. Agora eu tô, tô só pro ataque, tá vendo? Eu tô com esse aqui que... Aquela granada de longe lá, lança granada, e essa torretinha que eu lanço no, no chão. Vamos ver vantagens, que abriu... Aumento o inventário em 10 espaços. Ótimo. 44 agora. Beleza, então, galera. É isso aí. Fizemos uma missão bem cumprida aí. Pau, servidor e tudo mais. Água, agora eu vou vender os, bem, os meus itens aqui. E vou ver mais alguma missão, beleza? Obrigado aí mais uma Sim. vez por ter acompanhado. Galera, comenta aí. Vê o que vocês... Fala pra mim o que vocês acham. vocês querem que mude alguma coisa. E, de repente, até sugestão de jogos. Beleza? É nóis aí, abraço, compartilha, curte e vamos detonar! Eu não tô me sentindo legal. Não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Compartilha essa porra também. Vamos detonar!